Olá, meus queridos do canal do Cício e da Madalena. Estamos hoje na casa da nossa querida irmã Wanda. Ela aqui, vocês conhecer, ela de uma vez, ela fez um doce de pêssego. A Madalena e a nossa querida amiga e irmãzinha, Dayane. É Dayane ou Dayana? Dayane. Dayane. E hoje vai sair aqui pra nós um bolo de cenoura, pessoal. É a Dayane que vai fazer. É a Dayane que vai fazer, porque a Dayane é uma jovenzinha e está se formando uma mulher. Em breve ela vai casar e tem que saber fazer o bolo para o maridão, né? É. <risos> Olha lá, vamos lá então. Aqui a gente vai usar quatro cenouras médias a grandes picadas, quatro ovos, uma xícara de chá de óleo. Aí o óleo pode ser da sua preferência, que eu estou usando óleo de coco. Uma xícara e meia de chá de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento, uma pitada de sal e uma colher de manteiga. Ok, muito bem. Agora eu vou bater a cenoura no liquidificador, no processador. Pode ser um indicador também, mas aqui é mais prático. Mais prático, é. né? Mais prático. Lembrou, né? Acapou uma, ela não quer ir não, não quer fazer parte não. Mas ela vai fazer, é só pegar, passar na água e já era. Caíram duas né? Do lá atrás, né? Pouca cenoura. Vamos adicionar os líquidos. o óleo Os ovos. E Esse ovo você conseguiu caipira ou é de é granja? É de grande. Tá bonito, né? Uma pasta, né? Uhum. E vai você, vai deixar ele mais molinho, daí é para deixar ele mais mole. Você vai adicionar o que agora? Vai continuar batendo. o açúcar é observei que vocês pararam ele quase por igual né para não ficar só de um lado né é. Lá, eu vou untar a forma com manteiga pode ser só com manteiga mesmo o óleo não precisa colocar farinha então não precisa um só só untada mesmo né é. enquanto a Daiane está preparando ali a forma eu já mostrei para vocês quase agora em o um forno o forno já está ligado e aquecendo. A 180 graus. Ele. Isso daí ele aquece rápido? Uhum. O forno? Aquece. aquece. Bom pessoal, só para vocês terem uma noção, a família aqui é bem prendada, viu? A dona Fátima é tida da Dayana, é isso? É, a dona Fátima, que fez aqueles biscoitos de sal é tia da Dayane. Então tá tudo entre família, esse dom. Então agora a gente vai adicionar a farinha na massa. Você vai colocar tudo de uma vez, Dani? Uhum. Bom, se o processador aguenta, beleza. Né? O fermento qual que é? eu o fermento Assim, é, é para bolo. Para bolo ou royal. É, Pra bolo... né É o bolo. Né? Uhum. Aí você vai fechar e deixar bater mais. Uhum. Esse pincel é aquele um de silicone, Madalena? Sim. Uhum. Próprio, né? Vamos lá. Quanto tempo, Daiane? Pegar 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos? Então agora eu vou tirar o bolo do fone que já deu ponto. Tá tirando. Agora eu poderia lascar. E pela cara dele ficou muito. Gostoso, viu, Daiane? Pela cor dele. Olha só aqui. Agora é a hora da calda, Daiane? Uhum. Vamos lá, então? Aí para a calda eu vou usar uma lata de leite condensado, 250 ml de leite de coco, mas pode usar creme de leite ou leite. Ah, tá. Aproximadamente 4 a 5 colheres de... Chocolate barra, em pó, esse é 50% cacau. 50% cacau. E meio saquinho de coca lata babuca. Certo. Jogar o quê? Ele jogou Fortnite, né? Deixa de ser. Não, é porque ele é o. Ele é o vidro de banhão, né? Eu sei, ele jogou Fortnite? Aqui eu vou colocar o chocolate. Você coloca a salata toda? Uhum. Você vai acender o fogo depois? Uhum. Primeiro você vai só misturar os ingredientes, né? Chocolate... Você vai cozinhar até que pondem, até formar uma calda bem? É, é uma calda mais firme. Não, não tem, tem que esperar engrossar. subir não, tem que engrossar, tem que né? Engrossar. Pelo que eu tô vendo agora chegou no ponto, né? Você cozinha mesmo ele bem no, no, né? no capricho mesmo, pra ele ficar bem cremoso, né? Se você for passar para lá, você me avisa pra ir pro lado lá também, tá? eu ia desenformar ele, vai dar pra desenformar? Vai desenformar ele? Normal lá? Eu gostei da blusinha. Vai se arrebentar aqui. Agora eu vou picar o bolo para poder colocar a calda. Você já corta antes? É, porque aí a calda penetra melhor no bolo. Eu vou colocar na forma mesmo. Madalena, se é nova, você vai aprendendo, viu? É, é, tem que aprender. Com vai que você aprendendo sabe. porque... Tem que aprender. Pra você ser é uma bom. boa boleira. Uhum. E o teste do bolo é sempre o palitinho sair seco, né? Uhum. Vagabundo. Opa! Açúcar aqui, então. Opa! Não cabe! E esse cara tá aí no quê? Espeja a calda. Não cabe, é preto. Não cabe, é preto. Azul. Não cabe, é preto. Azul. Não cabe! Não cabe! E a calda agora penetra naquele sulcos que você fez, né? acompanhando. aqui. Auxiliar de boleira. auxiliar de Auxiliar de boleira da Dona Madalena. Tem hora que realmente faz falta ter uma mão, né, Madalena? A mais, né? É. Mas Deus sabe o que faz. Se duas é porque precisa de ajuda e precisa de ajuda, tem que contar com outra pessoa. Agora o toque final, Daiane? É Coloca na quantidade que quiser Se quiser colocar mais, se quiser colocar menos Aí vai pro posto de cada Ah, o coco eu acho que nunca é demais, né? Tão gostoso que ele é, né? É. Aí você coloca à vontade ou você tem um tanto certo? É, eu coloco à vontade Até eu ver que preencheu tudo Uhum Bom, aqui está o bolo finalizado, né Daiane? Agora é só esperar esfriar isso completamente E aqui está mais uma vez a Dayane dá um tchauzinho para o pessoal É coisa boa, é coisa boa E mais uma vez eu retorno aqui e o bolo tá quente. Ah, eu vi. Mas ela disse que tá quer que você que um pedaço, eu acho tá que ele vai sair. Tá quente ainda. É. Gente, tá tão molinho. Não, minha boca tá enxergando a água. É, ó. Vem pra chaiu, hein? Vem pra chaiu, hein? Fura pra cima. Aqui tá hiper quente. Tem que esperar. É, Mas ela pediu pra você comer um pedaço. Já come, já. Eu gosto de bolo assim, sabia? Ah, é? Olha o biquinho, olha o biquinho. Vai queimar o biquinho. Hum, por que não fala dois? Dois, três. Gente, vocês vão escapar, mano. Bom. Agora aqui, ó. A Dayana rapando aqui, ó. Ei, Daiana, você também gosta de rapar panela. Uhum. Eu, maníaco, eu gosto também, viu? Quando eu tenho chance, eu também rapo. E... Quer experimentar, Cícero? Quer, né? Eu acho que eu quero. Toma. Não tá fervendo, não? Tá. Então come, pai, depois eu como. Vou queimar o bico, tô... não. Não, pode comer, depois eu como. Eu sei que tá bonito. e portanto gostoso.